se está a viver nesta altura um ambiente de alguma tensão com sedes da UNITA cercadas o que é que nos pode avançar a propósito? Bem, primeiro para dizer a todos os alunos que mantenham serenidade porque há aqui uma direção que está a trabalhar portanto, desta vez nós tivemos a capacidade de organização de controlar as atas que foram produzidas. General, são só, só, só um minutos. Estamos a observar aqui um problema técnico no nosso microfone. O técnico em serviço vai ajustar para que as declarações do General Numa possam ser ouvidas por todos aqueles que nos acompanham por esta altura. Faz favor, General, tenha bondade. Olha, primeiro, vou ouvintes. Muito boa tarde. E para dizer que Há um procedimento normal eh, que está a ocorrer eh, no país depois das eleições que produziram resultados que se passaram exatamente nas Assembleias de Voto. E nas Assembleias de Voto nós recebemos atas sínteses, os partidos que tiveram capacidade de controlar o voto eh, têm as atas sínteses consigo aquelas atas que também a CNE tem. E nós encaminhamos as nossas atas sínteses para os nossos centros de processamento eh, de escrutínio para depois disso produzirmos resultados. E, como sabe, eh, a UNITA não pode dizer onde é que estão esses centros. E, eh, no entretanto, eh, depois de produzido depois de produzidas a publicação de resultados finais por parte da, da CNE, eh, neste preciso momento a UNITA tem 72 horas para poder produzir reclamações que podem evoluir para contenciosos até os tribunais. Eh, mas eh, nós queremos alertar aos angolanos para terem muita serenidade e deixarem a direção trabalhar. A direção da UNITA... A própria UNITA e a FPU, elas estarão do lado do povo, porque o povo é que foi às urnas e produziu resultados. Não, é uma onda de satisfação e insatisfação. Ex exatamente. Nós vamos interpretar isso na prática com dados concretos. Portanto, muito brevemente, a UNITA virá com os seus dados Uh, para poder dizer o que, que realmente se passou uh, no exercício da soberania lá, mas, popular. Mas, mas até lá como é que se pode? Uh, mas isso é, é, é, é nas próximas nas próximas 24, 48 horas porque não temos mais tempo. Agora o que nos preocupa o que nos preocupa são determinados sinais maus. Uh, primeiro já há algum tempo para cá que temos estado a sentir que Há uma atividade eh, da parte das estruturas do, do governo... Que tentam a todo custo invadir o espaço do, do, do sovismo para vir roubar atas síntese porque são provas materiais que nós temos só que eles não sabem onde nós temos as atas, não sabem se temos as atas aqui, mas de qualquer forma isso tem acontecido eu, eu vou aí eu vou, vou, eu vou explicar portanto nós com certeza que temos estado a trabalhar de forma muito sigilosa e muitas dessas atas nem nós sabemos onde estão, mas que engane se quem pensar que estão aqui no Sovismo, também não estão. Portanto, foi encontrado aqui um grupo de operativos que andaram em volta do, do Sovismo, colocados pelos seus comandantes a fazerem fotografias para verem em que espaços como puderem assaltar esta área e com certeza verem onde é que temos essas atas. E um desses agentes foi apanhado e está agora aqui... A ser, a ser protegido para posteriormente ser entregue aos seus comandantes que o enviaram para aqui. Porque... O que está a dizer é que houve uma tentativa de invasão. Ao... Não, tentativa de invasão não. Tentativa de busca de informação com fotografias, etc, etc. E ele já confessou que de facto foi mandatado, é agente da polícia, tem, tem ali os seus, é, é agente secreto. Portanto, temos aí os seus documentos e desengane-se o governo angolano optar por esta via, porque não é aqui no Sovismo onde vão encontrar as atas. Primeiro aspecto. Segundo, também preocupam-nos os sinais que vêm de Cabinda. Nós temos, estamos em contato com o pessoal nosso que está em Cabinda, o MPLA, no seu, na sua atividade de festejos, passou pela delegação da UNITA e começou a tirar pedras, portanto é normal, são raivas de terem perdido em Cabinda e começaram a tirar pedras, seguidamente veio a polícia que começou a fazer tiros e neste preciso momento foi lá um dirigente da UNITA, um, que foi resgatar os nossos companheiros, estavam lá dentro da delegação. Mas, no entanto, até agora ainda não está claro se é esse nosso pessoal que está na delegação, trabalhadores da Unita na delegação, estão detidas pela polícia ou protegidas, não sei. Mas, portanto, este é um ato que se passou exatamente em Cabinda. General uh, Numa. Um... Já, já, já não falta muito para, como disse há bem pouco tempo, a Unita apresentar a sua reclamação, mas eu volto àquela pergunta inicial, porque a onda de euforia vai crescendo à medida que os populares vão tomando também conhecimento dos resultados favoráveis ao MPLA. A Unita sente-se responsável por esta onda de euforia que se está a verificar neste momento nas ruas? Não. O povo sabe o que fez. O povo angolano está maduro. E o povo angolano de cabine do de, de partidos políticos e da sociedade civil, no seu todo, são aquel, portanto, estão num espírito que já não aguenta mais cinco anos de MPLA, porque eles sabem o que aconteceu na, na, na votação. Infelizmente nós não temos instituições republicanas nem democráticas e como consequência produziram resultados enganosos, mas os resultados que nós temos são resultados sustentáveis que vão demonstrar a vitória da UNITA nos próximos dias e nos próximos tempos teremos ainda muita atividade política que se vai produzir porque no domínio jurídico, não teremos, não teremos instituições à altura de poderem arbitrar este, este diferendo. A CNE, fez, conforme veem, cumpriu as ordens superiores e produziu aquele resultado. Agora, os recursos que nós vamos fazer... A CNE não vão valer para nada, porque a CNE vai dizer, é para isso, não Qual tem... Qual será a escapatória para unir? Agora, nós vamos ao Tribunal Constitucional, o fim vai ser o mesmo, o fim vai ser o mesmo. E acho eu que este país vai precisar, para sossegar os angolanos no seu todo, vai precisar das elites políticas falarem, falarem com toda a seriedade sobre o país que nós queremos, porque as populações não sei se vão nos dar tempo de sossego não sei, tenho muita dúvida porque há muitos ânimos exaltados e não teremos polícia suficiente para controlarmos isso e também não vejo homogeneidade homogeneidade de, dessas instituições porque você vê, mesmo ali nos quartéis onde estão esses, esses cidadãos fardados e armados, o seu voto foi para a UNITA, o seu voto foi para o número 3. Portanto, estão já em desacordo com a instituição que agora uh, governa este ou, ou está em transição. Uh, portanto, acho eu que haja maturidade da parte do MPLA, das suas eh, elites políticas para encontrarmos eh, juntos uma saída para essa uma, uma uma negociação Olha o Angola já teve já teve problemas muito difíceis uhum. nós tivemos guerras que guerras que duraram muito tempo e neste preciso momento não há razões para continuarmos na lógica da instabilidade não há não há razões nós precisamos de recuperar o tempo perdido para reconstruirmos a vida do país e a vida dos cidadãos. General, uma negociação pôr também sentencias. O que é que a UNITA está disposta a oferecer? Em nome do povo, em nome do povo, eh, nós queremos apenas que Angola seja um verdadeiro Estado democrático de direito, onde o voto do cidadão vale. E aquilo que ele depositar na urna é aquilo que conta e as suas consequências estão refletidas exatamente na Constituição da República, no seu artigo 4 que fala do exercício do poder, onde... Aquele que quiser exercer o poder por vias fraudulentas ou pela força está a cometer exatamente um golpe de Estado. O que a CNE está a fazer é um golpe de Estado. O que a, o Tribunal Constitucional também prevemos que venha a fazer é essa continuação. Portanto, não podemos ser um país de golpes de Estado e continuarmos a consagrar eh, instituições eh, de golpistas. E também, se for, se for a acompanhar Há muitas entidades internacionais que já passaram por esse país. Não houve nenhuma que tivesse felicitado o atual, o atual o ex-presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Nenhum felicitou, porque as pessoas sabem exatamente o que se passou. Já nos tempos antigos não foi assim. Portanto, o MPLA seja um partido maduro e a democracia é um regime bom, bonito de ser exercido, porque só são cinco anos. Depois de cinco anos, governou bem, você continua. Governou mal, o povo dita os destinos do país. Portanto, é esse país que nós queremos. General Duma, eu aproveito também a sua presença aqui para eh, solicitar um comentário em volta àquilo que foi dito pelo eh, cabeça de lista do MPLA após o anúncio da confirmação da sua vitória, feita instante pela Comissão Nacional Eleitoral, João Lourenço disse que esta é uma vitória de orgulho e que satisfaz também os interesses de todos os angolanos o cidadão João Manuel Gonçalves Lourenço sabe que não ganhou estas eleições sabe sabe e, e quem foi derrotado copiosamente aqui em Luanda a praça eleitoral que tem, mais ou... que tem não mais ou menos que tem um terço dos eleitores nacionais sabe que perdeu as eleições em Angola e nós vamos demonstrar isso por isso, vamos ter muita calma, muita serenidade e a força, a força não é a solução para nada. E também não vejo quem está disposto a exercer outra vez a força. Não vejo nem na polícia, nem nas forças armadas. General Domba, muito obrigado. Não sei... se. Quer acrescentar mais alguma coisa. Foi uma prévia para denunciar aqui eh, o sequestro de algumas, de algumas estruturas da UNIT. Apenas é. muita paz, muita serenidade e essas instituições aventureiras que querem assaltar o sovismo devem parar. Não vale a pena porque nós somos uma instituição madura, uma instituição que está na paz e estamos aqui a rir inclusivamente, e não vale a pena virem nos tirar as provas, porque não vão conseguir fazer isso. Muito obrigado, General Numa, por esta... É...